Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, chegamos já né, no nosso 11 primeiro profeta, o penúltimo, o profeta Zacarias, é, no outro programa nós gravamos sobre o profeta Ageu e hoje vamos falar sobre o profeta Zacarias, contemporâneo do profeta Ageu, também né, pós-exílio, como nós temos relembrado que os três últimos profetas pós-exílio, depois que... Os judeus retornaram para sua terra, da Babilônia. E vamos falar um pouquinho de Zacarias. E eu vou deixar bastante só para o professor o presbítero Edivaldo. Né? Bem-vindos, porque eu não sei muito sobre Zacarias, mas eu sei que é lindíssimo. É um profeta messiânico. E o livro dele é um pouquinho maior. E vamos lá. Presbítero Edivaldo, né? a passagem mais conhecida, vamos dizer, por todos. Que não é pela força humana, mas... Pelo meu espírito, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Posso dizer que é essa a mais conhecida? Sim, Carol, é um prazer retornar, poder estar com vocês de novo. E é interessante porque quando a gente fala do profeta Zacarias, a gente vai ver 14 capítulos, talvez dos profetas menores é o que mais escreveu, né? Uhum. E as suas profecias é, é em visões, ele teve muitas visões. É interessante que ele é contemporâneo de Ageu E ele junto com Ageu vai estimular o povo à reconstrução do uhum. templo uhum. E ele vai aprofundar naquilo que nós falamos só um pouquinho né, Quando nós fizemos do profeta Ageu Sobre a questão dessa glória da segunda casa será maior do que a primeira E é interessante que não seria por força e nem por violência O povo de Israel sempre teve o sonho né, de governar sempre foi o povo da promessa que todas as nações seriam abençoadas através do seu rebento né? através do seu renovo do seu remanescente Sim. e Zacarias ele vai exatamente apontar para esse rebento, para essa glória que iluminaria todo mundo né? Jesus ele vai dizendo eu sou a luz do mundo que vai trazer clareza né? e vai fazer com que Deus se lembre Zacarias quer dizer Deus se lembra Deus ele sempre se lembra das suas promessas e vendo uma cidade arrasada, vendo o templo é, julgado em terra e vendo aquele templo já não tão pomposo como o outro templo, esses profetas eles vão é, vislumbrar o futuro, né? E vislumbrando o futuro, nós vamos ver as visões de Zacarias. Já começa com o chamado arrependimento sempre, né? É, e é interessante, eu acho interessante em Zacarias essas visões que ele teve né? em sonhos até, né? É, até o capítulo 6 são oito visões, oito visões E todas elas são escatológicas e messiânicas né? Tem um, um teor messiânico muito grande né? Tem profecias messiânicas é, Que se cumpriram assim, logo no, no início né? Do ministério de Jesus Que a gente vê aqui nessas, nessas visões né? No meio dessas oito visões aí né? Ele montado num jumentinho né, ele vendido por 30 moedas de prata, né, então tem algumas profecias muito importantes né, que se cumpriram no Messias, que a gente vê aqui, né, logo nesses primeiros seis capítulos. E é interessante essa, essa analogia do nome, né, Zacarias, é, eu sempre gosto de pensar é, que Melhor do que Deus, Deus se lembra, é Deus não se esquece. Né? Deus não se esquece, né? É, eu gosto de pensar assim, porque logo no começo, né, no capítulo 1, a partir do verso 7, aí, é, Deus já começa a falar da reconstrução do seu povo, não, não a reconstrução do templo, reconstrução de Jerusalém. A reconstrução do seu povo. Deus vai reconstruir o seu povo. Ele não usa mais o termo é... É, templo, mas ele usa o termo povo. O povo Se o povo, a Geu é. fala é. templo, ele usa povo. Povo. Olha é como que uma coisa, a... Né, a ótica É, mas uma coisa ela anda ligada com a outra. A, a gente, gente falou, fala, falava é. sobre isso, né? Porque não tem como haver igreja sem povo, povo. e não tem como ver povo sem, sem igreja. igreja. É muito interessante não isso. É? Então e... já começa, ele já começa assim né? Já começa provocando Já começa dizendo a né? que veio Nós não vamos entrar muito nas visões não Vamos para Não, <risos> não vamos não Vou Deixar outra <risos> Deixa para o estudo, um estudo é. escatológico é, é, professor? <risos> Mas outra oportunidade Que essas visões são um pouquinho mais Complicadas Mas então vamos falar do Posso falar o oráculo sobre Zor Zorobabel E o, e o, e o templo né? Interessante Interessante, lá no capítulo 4, versículo 6. Sim. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos lá, presbitero Esvaldo. Essa passagem, o que realmente significa, já que é a passagem mais conhecida de todos, né? que, que... Deus, ele não força ninguém a nada, apesar de que toda a ação humana, ela tem... É uma resposta de Deus. Isso é interessante quando a gente diz assim, né? Toda ação humana tem uma resposta de Deus? Sim, tem uma resposta de Deus. Talvez a resposta não seja no momento que eu, Edvaldo, quero, mas Deus, ele trata tanto das ações boas e os homens serão julgados pelas suas ações, sejam elas boas ou ruins, e em relação ao povo dele, ele trata com uma seriedade muito maior. Zacarias vem trazendo essa temática de que o povo precisa se consertar, o povo precisa retornar ao primeiro amor. Mas Deus não vai pegar, igual o certo profeta diz, né? como um anzol, como um freio, e trazê-lo naquele sentido é, figurado da, da, da questão, mas Deus ele vai chamar. Deus chama. Deus não deixa seu povo é, sem resposta. Deus sempre tem uma resposta. Ele sempre avisa antes do juízo. É isso que o profeta vem mostrando. Zacarias vem mostrando que Deus ele fala antes de promover o juízo. E avisa muito, né? E avisa muito. Não é só uma, duas, é, três, então ele avisa, avisa muito. muito. É, nesse sentido. Então eu acho que é isso. É o amor de Deus para conosco é assim mesmo. E, e... Eu acho interessante aí nessa passagem é que ela já, ela já aponta para o Messias que a gente está falando aqui, né? Uhum. Logo no capítulo 3, aí no finalzinho, verso 8, 9 ele fala desse renovo justo, ramo novo, né? é, o servo, o servo sofredor que removeria o pecado do povo, ele está falando de Jesus, e aqui quando ele fala não por força nem por violência, logo depois ele traz uma mensagem de ânimo né? é, e de esperança também, como fez Ageu, e ele, ele diz para o povo não desanimar com o começo é, humilde, o começo foi humilde, foi devagar, mas Zorobabel começou a reconstruir e vai terminar. Ele vai terminar. Né? É, eu acho isso interessante. Ele fala de uma pedra, né? ah. uma pedra principal. Né? Aí você vê é, a, mensagem, a própria mensagem de Cristo, né? aquela que ele aprovou quando Pedro fez a declaração. Né? É, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele sobre essa declaração ele diz você é Pedro, mas sobre essa pedra, é né, verdade, essa declaração é. de que ele é o Cristo né, sobre o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. A própria, ela. própria palavra diz que ele é a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. A principal né? é a pedra de, a referência a é essa, é passagem, essa, essa que, passagem de, a principal de Zacarias pedra 4 de esquina. Né, é, e o próprio Pedro disse que ele é a rocha, Jesus é a rocha. Ele é um pedregulho. Nós somos pedras vivas. Né? Pedregulho, pequenas, Nós somos pedras, pequenas pedrinhas. É... nesse edifício difícil que forma um corpo de o Cristo templo, né? um edifício espiritual. O templo, vamos, vamos um, para de os nossos é. telespectadores entenderem, né? O templo ele é formado de pessoas e essas pessoas precisam de um templo para se, se encontrar. É, é simples. <risos> Eu acho a temática de, de templo tão simples. Em todas as culturas, Carol. É básico. Saindo do cristianismo, em todas as culturas, sempre há um templo, sempre há um, uma grande sala, sempre há um salão, sempre em há... Onde há reunião. Há uma, uma reunião, um encontro daqueles que têm a mesma mentalidade, a mesma fé, o mesmo segmento, estão com o mesmo pensamento. Então, isso é muito importante, a questão do templo. E, se você não há comunhão com seu irmão, como que você também conversa sobre a palavra, você tira dúvidas, de toda forma você vai ter que buscar uma fonte, mas quando você está em comunhão com seu irmão no templo, você ouve eu, não é não é versões, você ouve assim, como Deus revelou para cada um né? e daquilo ali você tira muitas coisas é, você vê, sempre que você vê Deus chamando um indivíduo né, para fazer uma obra específica na escritura sempre que ele chama um indivíduo ele vai levantar esse indivíduo para um propósito que vai edificar um povo, então. né? Vai acabar redundando em serviço Não é nunca ao, ele povo, sozinho. ao povo de Deus. Então, é, aqui em Zacarias você vê muito é, falar de promessas para o povo, né? De, de palavras de esperança para o povo, né? de palavras de ânimo, de força para o povo, né? vez ou outra ele se dirige especificamente a Zorobabel a Josué mas aí quando quando faz isso é para a messiânica Zorobabel vai terminar a reconstrução o templo para o povo coisa do povo então mesmo quando ele se, dire, se dirige ao ao indivíduo né, ele está visando o coletivo no reino de Deus é assim né? Deus sempre é, trabalha com é, comunhão Comunhão. Né? Comunhão é a regra no reino. Ele faz isso, olha, no, no versículo 10, capítulo 4. Pois aqueles que de desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Não. Jesus começa, né, aquele, aquele car filho do carpinteiro, né, aquele carpinteiro. Pode como vir nós alguma nós coisa nós boa mentimos, de Nazaré, que... né, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Daquele lugar lá. Ele, ele começa pequeno, né, ele, ele vai citar, né, que é como grão de mostarda no reino dos céus é como o grão de mostarda né é como o fermento né que, que vai vai levedando a massa o fermento bom né vai vai crescer no reino do céu vai se expandindo então é exatamente isso né o reino dos céus ele ele começa pequeno eu gosto dessas dessa, dessas questões de pequeno a nossa igreja comemora né esse ano 85 for... anos E é interessante que não começou assim né teve um princípio e começou pequena, né? alguém chegou, alguém evangelizou, alguém teve a ideia, vamos abrir uma porta, né? e a gente conhece a história da Assembleia de Deus, né? a portinha se abriu, as pessoas foram chegando, foram abraçando o Evangelho, e hoje nós somos o que somos, né? mas começa pequeno, né? as coisas de Deus têm uma conotação de pequena, que se expande né, para a glória né, do Começou com dois missionários, né? Foram dois? No mesmo? Brasil, né? De do forma dois. geral, é. Daniel Berg e Gunnar Vingre, né? É. E, e é hoje o que é. Né? Então, acho que as coisas de Deus são assim. É uma sementinha, né, e Ela. Voltando aqui na mensagem de Zacarias sobre a questão das profecias sobre a edificação do templo, capítulo 3, versículo 1 e 1. Edificai o templo do Senhor. Capítulo 1, versículo 6. Essa parte do livro compreende dez notáveis visões. A gente falando das visões, né? Uhum. Os cavalos entre as murtas, Sim, um visão os quatro estará. cornos, os quatro ferreiros, o homem com o cordel Nossa, de, é de medir, medir, o sumo sacerdote Josué, o servo do Senhor, o renovo, o cartiçal e a oliveira, o rolo volante, a mulher e a efa. Os quatro carros, né? Então aí está as dez visões gerais que você falou que vai até o capítulo 6, né? Aí do capítulo 6 ao capítulo 8, ele vai continuar, a mesma pegada. Aí do capítulo 9. Do é, no capítulo 9 ao capítulo 14, alguém vai dizer que não é Zacarias que escreve. Mas a, a ideia que se chega é que ele escreveu num período diferente. Talvez aí Tem passado é, um período passado um período bem grande. Talvez Ageu já não profetizava mais, mas Zacarias recebe uma nova revelação e vai fazer isso do capítulo 9 ao capítulo 14. É porque também eu acho que Ageu já foi um profeta quando foi chamado, ele já era bem mais velho, não, se eu não tenho essa... Acho que eu li isso em algum lugar. Ele a era um impressão profeta... que eu tenho é que os dois eram jovens. Jovens. É, a mesma ideia, que eles nasceram no cativeiro, né? No exílio. No exílio. Então, é, tem no mínimo menos de 70 isso. anos, né? então é... é... É. É, mas assim, se nasceram no cativeiro, é. menos de 40 até. Isso. Né? Zacarias também. Ele também, né? Ele, ele era da tribo de Levi, se eu não me engano. Né? Nemias fala isso. É, é, é o Zacarias de Nemias. Nemias. É, é. Ele Sim. era, né, serviu também como sacerdote Isso. e profeta. Era levita, Profetas, porque e, todo, todos, todo sacerdote, sacerdote era, era levita, levita, nem todo levita era sacerdote. Com certeza Teus ele era levita, levita, porque eles assistiam no templo, tanto ele quanto Geu. Uhum. E ele serviu também como sacerdote, né? E pro, sacerdote uhum. e profeta. E profeta. Acho que Neemias 12, se não me engano, fala disso. Jesus faz referência a ele lá... lá. É, no capítulo 23 de Mateus, né, quando ele vai falar da autoridade da escritura que eles tinham em mãos, né, ele fala do sangue de Abel ao sangue de Zacarias. Zacarias. Né, ele faz referência ao primeiro livro da Bíblia que eles tinham em mãos e ao último livro, né, segundo Crônicas, que fala da morte de Zacarias. É esse Zacarias aqui, filho de Baraquias. Né? Filho de Baraquias. É, ele morreu no, entre o altar né, e o templo. Então ele morreu ali é uma morte trágica, né? E Jesus faz referência a isso. Vamos falar dessa morte no próximo bloco, professor. Podemos parar Não, aqui um pouquinho, lá, nós... né? daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 Estamos de volta com o segundo bloco falando sobre o profeta Zacarias, profeta pós-exílio, contemporâneo de Ageu. E a gente está falando da morte dele, professor Joás. A maioria desses profetas teve mortes violentas, né? Muitos é, deles. É, Jesus, Jesus ele, ele falando que é, comparando os religiosos da sua época com serpentes, né, raça de víboras, bem parecido com a pregação de, do arauto né, de João Batista, ele fala aí no 23 de Mateus, né? É, vocês se tornarão, ele chama eles de, de raça de víboras, né? eu enviarei a vocês profetas homens sábios, enviei a vocês, né? Uhum. Profetas homens sábios, e vocês matarão alguns pela crucificação, ferirão outros com chicotes em sinagogas, e perseguirão todos de cidade em cidade, se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o altar e o santuário. É, ele está falando que eles agem como agiram no passado, e ainda vão continuar agindo daquela maneira, por causa da religiosidade deles, que é uma religião falsa. Né? E aí Jesus, é, junto com isso, dá um testemunho da Escritura, da inspiração da Escritura, que ele fala do sangue de Abel, né, Gênesis 4, né? Uhum. até o sangue de Zacarias né? que é segundo crônicas 23, 23. 21 né? É, foi apedrejado entre o altar né? pegando aí a própria a própria bíblia que eles tinham na mão, né? o antigo testamento né? as escrituras é, que eles tinham na época e o, último livro. o primeiro e o último na cronologia deles daquela é. época né? isso é, é interessante né? É. E, e, e lá em, em segundo crônicas no segundo livro de crônicas né? no 20, 23 24, 21? 24, 21. E as últimas palavras de Zacarias fala este ao morrer exclamou, veja isto, ó Senhor, e faça justiça. É. O sangue dos justos sempre clama. Clama até hoje. Ao né? Senhor. Né? É. É, e assim, haverá, haverá um juízo de Deus para quem age dessa maneira. E ele estava deixando isso bem claro para os religiosos da época. Né? Jesus deixou isso bem claro e Zacarias também sempre clama né? é. por isso também que o senhor falou para Caim, o sangue do seu irmão clama da terra é. desse jeito Exatamente. É. posso fazer essa analogia? pode, sim do capítulo 7 ao capítulo 8 porque os tempos messiânicos estão às portas uhum. o capítulo 7 contém ensino sobre o modo correto de jejuar e de cultuar a Deus exercitando justiça, misericórdia e amor esse mesmo ensino é apresentado pelos profetas que o antecederam: Oséias 6, 6, Amós 5, 10, 15, Isaías 1, 17 a 20, Miquéias 6, 1 a 8, Jeremias 7, 21 a 28. O jejum virá a ser gozo e alegria para a casa de Judá. Capítulo 8, versículo 19. Quando também os gentios virão para adorar o Senhor. Capítulo 8, versículo 20 ao 23. Professor, ele faz também uma, uma citação e ele aponta para a restauração geral do povo de Israel, do povo de Judá, Sim. né? Dessa volta do remanescente, dessa reconstrução da, do povo como nação, né? É interessante a linguagem que ele usa nessas mensagens aí, no capítulo 8, principalmente, né? É, o povo parece que está questionando, né? É, o luto, o luto já acabou Nós já podemos parar com o luto né? é, O reino do Senhor já está chegando O reino de Deus já, já está vindo é, E aí parece que O Messias está às, é, é, tá às portas A mensagem de, de Zacarias Para eles é você, ele, faz, ele responde aos questionamentos com outro questionamento Vocês estão prontos Para ser o povo Que vai, vai participar do reino Messiânico? Vocês estão prontos para isso? Né? Porque se vocês estiverem Se vocês forem obedientes Se vocês obedecerem a palavra Aí vocês vão ser esse povo O Messias vai vir agora né? é, Mas ele Mais à frente, no capítulo 9 né? é, Infelizmente para eles, né, no capítulo 9 Ele demonstra que eles vão rejeitar O Messias é. né? Eles vão rejeitar Então eles estão eles perguntando Cadê o rei? Aonde está o reino de Deus? Né? Quando que o Messias vem... É. No 8 e, ele e fala da vezes do Senhor. para o Messias? Né? Se vocês tivessem, ele já tinha vindo. Vocês né? estão prontos para o Messias? O Messias está pronto, mas tem que saber se o povo está pronto é. para o Messias. Né? Isso é, uma, é interessante quando a gente pensa assim, porque às vezes a gente quer a resposta, mas será que a gente está pronto para a resposta? Pois é. Está pronto para aquele momento? Né? A gente clama hoje, né? hora vem, Senhor Jesus, e pede, né? a vida aqui está tão difícil, as coisas parece que não tem como melhorar, e às vezes a gente fica perguntando, né, e o reino do Senhor, quando será estabelecido? Né? Porque nós aguardamos também o estabelecimento Mas será do que reino. nós estamos prontos? é Exatamente, Ai. essa que é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo, né, será que nós estamos prontos? É, quando, né, eu quero voltar um pouquinho lá no capítulo 7, quando ele fala, né, de jejum, principalmente de justiça, misericórdia, ao invés de jejuns, mais ou menos isso que diz o capítulo 7, né, ele vai falar um pouquinho sobre o jejum, e até hoje em dia, às vezes as pessoas têm muita dúvida sobre o jejum. Foi até uma lição, né, da, da nossa escola dominical. Aí ele fala que, o que Deus realmente agrada. Vamos, versículo 8, 9 10. A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. É. Isso que que não foi que... divertido mais de uma vez. Ele não está dizendo, assim como no ensino de Jesus, né? Jesus não estava falando para não jejuar, né? Zacarias também não. Ele não estava dizendo que não era para jejuar, que não se deve jejuar. Até porque Jesus, Jesus mesmo quando ensinou sobre jejum, ele falou quando jejuares não sejam como os hipócritas e tal. Né? Então, quando jejuários, é desejável que, que a gente jejue. Com hipocrisia, né? a verdade é que eu não posso fazer um jejum, desfigurar o rosto, mostrar que eu estou em pranto, né? Que eu estou triste. É, né? A cabeça é Não é assim. É, se eu praticar o ato de justiça, igual ele está dizendo, se, se eu, no caso, na época dele, era prestar assistência à viúva, que era desamparada naquela época, o órfão, né? Se eu, atender, se eu atender a comunidade Se eu fazer um serviço social Eu estou demonstrando muito mais Ser cristão Do que eu simplesmente Ter os meus rituais de culto de, de celebração ao Senhor A celebração ao Senhor é importante Mas o viver a celebração É diferente né? Eu atender o pobre na sua necessidade Eu ter amor Eu ter compaixão Eu saber perdoar Porque se você se lembrar tem alguma pendência com alguém deixa seu seu sacrifício no altar deixa sua oferta no altar vai lá e conserta para depois receber então é mais ou menos por aí que ele está dizendo olha, não é ser religioso é praticar a religião verdadeira que Tiago diz que é atender às viúvas e os órfãos nas suas necessidades está aqui em Zacarias é o, mesmo, o mesmo ensino de Jesus né é, é, Zacarias em outras palavras ele está dizendo sejam bondosos né Perdoem a todos, é, em vez de agir como vocês estão agindo, oprimindo, né, parem de oprimir os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, né, parem de oprimir essa gente e cuide deles, né, é, Pare de planejar o mal uns contra os outros, vocês são irmãos, fica um planejando como que vai prejudicar o outro, sejam honestos nos seus negócios, não aceitem suborno, <risos> é, é o, é o mesmo ensino de Jesus para nós, né? E na Sim. prática, né? Professor? E aí, o que que a gente faz? O que eles faziam? A gente oprime o órfão. Nossos empregados recebem mal. Nossos amigos são traídos. É, os nossos, os órfãos e as viúvas que estão perto de nós são oprimidos por nós, né? E aí eu tô, eu tô conjecturando, estou me incluindo para ficar mais claro, né? E aí a gente vai e jejua. Uhum. Né? Vou fazer três dias de jejum aqui. Vem, vem na, oração, eu vou na oração. Vem na oração. Semana inteira. Né? E uhum. a gente acha que está kits com Deus. Né? Estamos. Está estamos, tá tudo bem entre a gente. Estou né? cumprindo, a, a, tá tô cumprindo o procedimento certinho. Não está tudo bem. Isso é, não mas... é a religião verdadeira. Estou cumprindo, né? Estou assim. cumprindo o procedimento, estou né? orando a tá hora, tantas vezes, estou jejuando. E tá bom, mas com os meus atos não estou demonstrando. Aí surge aquela palavra que você falou, o Messias está pronto. E o povo está pronto para receber o Messias? Aí que vem a questão do, versículo, do capítulo 9 ao versículo 14. Eles iriam rejeitar o Messias porque não estavam preparados. Né? A rejeição. ideia deles né, na época de Jesus era receber um cara que viesse pomposo, mas um o próprio Zacariz falou que era um, um, montado num jumentinho. alegre esse rei Jubile, que ele foi montado num jumentinho. Não falou é um cavalo branco, janeiro. né aquele é. cavalo né, do, é. dos guerreiros ah. da época, né? Então, assim, Muito interessante. eles não, não se prepararam para Ele fala que isso. é do rei de Sião, né? É porque, na verdade, acho que eles esperavam um rei terreno, né? Exatamente, eles esperavam um rei terreno. Terreno. Para encerrar, Zacarias ali... Pa, ver, Capítulo 13, tem um... Posso falar uma poesia, um poema? A partir do versículo 7? Isso. Com certeza. É, quero que vocês comentem um pouquinho dele, para a gente encerrar. Né? O pastor ferido e as ovelhas dispersas. É a passagem de Mateus 26. Né? É citado essa, essa passagem aqui lá. É. Né? É, ferirá o pastor. O eu as acho ovelhas, né? é. é interessante isso, que ele está ele tá usando essa analogia do essa pastor para entender né, que o bom ele é conhecido as suas ovelhas, ele Sim, a chama pelo nome. Ele e, dá uma ordem, todas, né? todas é, sabem que a voz é dele, que a, a palavra é dele. As ovelhas ele, conhecem o seu conhece pastor o pela voz. voz. É. É, é muito lindo, né? Ele fala que no final, né, no 9, esse versículo 9 do capítulo 13, ele é grande, eu vou ler só a segunda parte. Não, vou ler tudo. Colocarei essa... Terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu é o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. essa Tem mais essa passagem por aí na Bíblia, não tem? É, ele está falando do reino do Messias que virá, e quando vier né na sua plenitude, né, quando o reino do Messias vier na sua plenitude, o povo de Israel vai finalmente ser liberto, restaurado. Ele vai falar, ele né? meu Deus. Finalmente. E aí, é, é interessante esse verso 6, que eu acho lindo. Tem uma tem uma música de um quarteto que é muito linda, né? Feridas, que é baseado nesse verso 6 do capítulo 13. Né? Uhum. É, se alguém lhe perguntar, e onde você arranjou essas cicatrizes? Uhum. No peito, nas costas, ele responderá, é que eu meti-me numa briga na casa de uns amigos. Né? É, que feridas são essas nas suas mãos? São feridas como que fui ferido na casa de nossa, amigos nossa. né Então é muito é, lindo, né? É muito, é muito lindo. o é um sacrifício vicário né? de é Cristo, é Israel né? Israel olhando para ele é. e percebendo que ele é o rei. Que né? aquele que eles rejeitaram Isso é o rei. É Isso muito profundo, né? Ainda. Isso é. vai acontecer. É muito é. profundo, né? Então essa aqui é uma profecia que ainda vai acontecer. Vai acontecer. É. Ainda. Vamos encerrar. Nosso tempo acabou. Deus os abençoe, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o profeta Zacarias. E no próximo programa, o último dessa série, nós vamos falar do último profeta pós exílio, dos profetas menores, Malaquias.